Menina compra a boneca pela internet para pessoas solitárias e recebe algo desproporcional e perturbador. Mulher aparece do nada na casa de um homem e algo surpreendente acontece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 Este vídeo mostra o um momento arrepiante em que uma empregada é flagrada na câmera parecendo estar possuída por espíritos malignos. A empregadora que verificou as câmeras de vigilância depois de ver sua empregada agindo de forma bizarra. Ela ficou horrorizada ao vê-la em um vestido branco assustador, andando feito um zumbi inclinada para frente e com as mãos atrás das costas em cenas semelhantes ao filme de terror Wike. A filmagem feita no apartamento de Barker em Singapura, se tornou viral, deixando alguns espectadores aterrorizados, enquanto outros acreditavam que a empregada estava fingindo para poder deixar o um emprego. A pequena Julie Robert viu na internet o um anúncio de uma boneca de porcelana para que e solitárias não se sentirem sozinhas. A descrição dizia que ela é a companhia perfeita para meninas que ficam a maior parte do tempo sozinhas em casa. Um certo dia, ela estava sozinha em sua casa, como de costume, quando viu uma enorme caixa aberta próximo à porta. Parece que chegou uma grande encomenda, mas a caixa estava vazia. Seja o que for que estava lá, criou pernas e saiu. Parece que há alguém ou alguma coisa andando em seu quarto. Parece que não há ninguém. Mas será mesmo? Jillian? Jillian, was that you? Julian, this isn't funny. Ao retornar ao quarto, Jillian, a surpresa. Havia alguém deitado na cama Sim, uma enorme boneca de porcelana Parece que ela comprou uma bruxaria pela internet Mais tarde, sua irmã chegou e passou pela mesma situação. Adi, are you in there? Adi. que sua irmã desapareceu. Minutos mais tarde após ser encontrada, explicou que estava se escondendo de uma boneca gigante. Boneca esta que estava no quarto dos hóspedes. Então as duas decidiram procurar a boneca para tentar dar um fim nela. Mas é a boneca que vai querer dar um fim nas meninas. Mas isso não é o que eu Finalmente na sala de jogos, a boneca foi encontrada. Em seguida, elas subiram para preparar uma armadilha para pô-la de volta na caixa de onde nunca deveria ter saído. As finalmente. Talvez não... não está Depois deste incidente, a boneca maldita toda quebrada foi levada ao lixo. No vídeo a seguir, um investigador do paranormal levou uma fã para vivenciar uma de suas investigações. Ela ficou muito assustada e dias mais tarde ligou em plena madrugada dizendo que precisava de ajuda e estava indo vê-lo. Meu Deus, o que está acontecendo? A última vez você comentou da Verônica, que estava vendo ela à noite, estava fazendo mal, o que está acontecendo? Ela se mantia calada e parecendo estar traumatizada com algo que viu ou ouviu. Não? Não acho. Hum. Irmão. Tá com medo não? O que tá acontecendo? Bora vale, aqui. O que, que você tem? Vem com Eu Não, tô com medo, velho. Parece que há uma voz soprando em sua mente. Não fala nada. Fala alguma coisa, tudo bem? Hum? Cabeça. Tá doendo a cabeça? O que você tá sentindo? Você tem que falar pra mim, ué. Eu não vou saber. Algo me diz que estamos é diante que... de uma possessão demoníaca. Oi, tá... Loh. Tá quente, hein? a tá cabeça. Fala, tá, tá falando com você? Tá falando com você? Quê? Há um demônio, uma entidade falando através dela. cabeça <risos> Deita aqui, ó. Deita aqui, tô pedindo você. De Deita aqui. Meu Deus, o cara, velho. <risos> Deita aqui, ó. Deita aqui. Vou pegar dar uma água, você é? Foi a Verônica que falou ali, tio. <risos> Finalmente a alma foi liberta e ela pôde dormir em paz. Que ela todo momento que. Até quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu senti que eu não tava em mim. Entendi. Eu tava fora de si e eu me perdi. Me Mas tá melhor. Tô melhor agora.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 My <laughs>